Essa iniciativa da gente ela vem a partir da nossa demanda, enquanto comunidade tradicional extrativista, pela falta ou ausência do, da própria informação nos nossos territórios, né, que estão nos rincones da Amazônia, no meio das florestas, nos rios, nos territórios onde essas informações não chegam. Então assim, o processo de fazer capacitação de agentes multiplicadores é a esperança de que a informação vai chegar lá. Né? Porque nós entendemos que a saúde ela tem relação com a questão também preventiva. Então, daí essa grande importância, porque em muitos locais onde profissionais é, da área da saúde não vão conseguir chegar, mas nós estamos no nosso território, nós estamos na nossa comunidade. E podemos também ser esse agente de multiplicação da informação.